Iniciamos mais um programa é, sob o patrocínio da Vega Produtora, do nosso estimado César Feliz Bino, produzindo esses programas, não é? onde nós procuramos ressaltar a importância da mente no contexto da própria vida. Então hoje, como na oportunidade passada abordamos o poder da sugestão, hoje estaremos abordando os poderes intuitivos da mente. A palavra intuição é muito interessante, ela vem do latim e quer dizer, que originalmente, intuire, intuire quer dizer ver por dentro. A psicologia usa muito a palavra insight, insight, o que é insight? Luz interior. Então esses dois, veja como é pertinente né? a gente entender que a intuição é aquela inteligência da mente cósmica, que reside no subconsciente e que, periodicamente, flui a mente objetiva como uma ideia completa ou pressentimento. Nós, seres humanos, nós é, usamos muito o lado racional da mente através do lado esquerdo, do hemisfério cerebral esquerdo e exercitamos muito pouco o lado direito. É preciso que nós entendamos que o raciocínio e a intuição eles são elementos complementares. Então nós não devemos dissociá-los, mas trabalhar sempre dentro desses dois aspectos, estimulando as duas áreas cerebrais, o hemisfério direito e o esquerdo, o esquerdo e o direito, através do raciocínio e da intuição. Nós, quando temos alguma dificuldade na vida, algum problema, nós passamos a raciocinar, a, a, como se diz assim, ah, o sujeito está esquentando a mente. Ora, porque muitas vezes procuramos, através da razão, uma explicação plausível, uma solução, enfim, o entendimento cabal sobre algo e muitas vezes a razão por si só ela tem suas limitações, né? porque ela está mais vinculada a um processo cerebral. Quando nós usamos, utilizamos a intuição, o canal intuitivo ele é, ele é uh, plenamente, uh, funciona através de, da harmonização a nível subconsciente. Então, a gente dá muita pouca importância ao subconsciente ao inconsciente, e é ali que reside, como nós já falamos até no poder da sugestão, dentro daquela questão do iceberg, a pontinha lá de cima é a mente objetiva e subjetiva. E tudo que está lá no, na profundidade é a mente interior, é o subconsciente. Então, nós precisamos, através do processo intuitivo, fazer aflorar e treinarmos, muitas vezes, né, essa questão da intuição. A intuição também ela é, é denominada de consciência cósmica. Consciência cósmica ela, ela tem o um registro, existe uma palavra chamada é, acásico, registros acásicos. Esse acásico vem do hindu, do akasha, que quer dizer o é, universal, a universalidade da sabedoria. Todo conhecimento universal está é, contido nos registros acásicos. E os registros acásicos são então, uma, uma, uma redundante de uma consciência cósmica, onde o indivíduo, através do subconsciente, faz aflorar um potencial que, além de estar contido em todas as experiências que ele viveu, é, do, dentro dele próprio Tudo que ele passou desde o nascimento De vidas passadas, como já falamos, para quem acredita Enfim, o ser humano tem um, uma potencialidade a nível subconsciente extraordinária E é disso que ele pode se valer em momentos de harmonização Quando ele entra em rapport Em harmonização com esse potencial da consciência cósmica em outras palavras, é um reflexo de todo o processo divino criador que está contido na centelha divina que somos a nós como personal das almas em evolução neste plano de vida. Então, essa, essa intuição, as soluções através da intuição, elas provém, primeiro, da experiência e o conhecimento do próprio indivíduo através dessa relação com a mente cósmica também com relação a tudo aquilo que ele já incorporou, com, com o que ele já assimilou, guardou, enfim, nós temos um repositório de sabedoria imenso, que através do acesso da nossa memória, ou da memória cósmica, nós podemos fazer a intuição, nos trazer respostas surpreendentes para as nossas situações de vida, que normalmente vivemos com relação a tudo, a todos os, os, os aspectos da nossa trajetória neste mundo, nós muitas vezes precisamos recorrer a esse canal. E também pode vir a, a intuição de uma captação paranormal, como por exemplo a telepatia. Se muitas consciências estão pensando num determinado assunto, por afinidade pode ocorrer essa interconectividade cósmica e, consequentemente, aflorar o insight, a luz interior. Aquilo que nós falamos inicialmente O intuire, o ver por dentro Ver além do véu das aparências Então nós devemos é, diariamente e sempre que possível Estimular essa intuição A intuição é um canal divino acessível para nós Através da aplicação, do treinamento Quando nós passamos, é, todos já devem ter ouvido falar no famoso palpite as pessoas mais simples, pessoas do interior, às vezes pessoas né, até da roça, é, a gente percebe que eles dizem o tal do parpite, mas o parpite, ele funciona. Palpite é algo que advém de uma sincronicidade com leis superiores, e a gente pode exercitar esse poder intuitivo buscando respostas para as, nossas, para as nossas situações de momento, como por exemplo, você estar no trânsito, num trânsito congestionado e procurando vias alternativas para chegar ao local de destino. Essa é uma, uma forma de treinar. No outro é o seguinte, quando você vai no, no, num edifício no saguão do edifício existem vários elevadores. Procure é, pensar, né? procure, é, como se diria, é, adivinhar né? qual é o que vai chegar antes. Então, a forma de você estar tá, é, utilizando esse canal intuitivo no procedimento da busca de uma solução, de uma resposta. Outro é tocar a campanha na sua casa. Procure saber quem, que, que, entender quem será, se é alguém, se é um parente, se é um amigo, se é um vendedor. Enfim, a gente pode treinar com essas coisas simples. Recebeu uma carta, qual é o conteúdo dela antes de abri-la? Né? Traz mensagens alviçareiras, traz notícias, traz faturas, enfim... Qual é o objetivo daquela carta chegando ao correio? Então sempre você treinando esses pequenos aspectos, né, como um telefonema, por exemplo, que você recebe, de quem será? Será de um parente, de um amigo? É uma forma de você também detectar de maneira muito simples, treinando esse poder intuitivo da mente. O poder intuitivo da mente vai sincronizando com leis maiores e vai trazendo respostas e soluções para você. No caso, às vezes você está se defrontando com alguma dificuldade, algum problema na tua vida. Você tem na literatura muitas vezes um porta-voz interessante, trazendo mensagens apropriadas, justamente para aquilo que você precisa. Experimente muitas vezes ler, abrir o livro sagrado, a Bíblia, numa determinada página aleatoriamente. E você vai ver que esse aleatório não é tão aleatório assim. Vai ter reportar muitas vezes a um capítulo, a um versículo, a, uma, a um pensamento né, que você precisa naquele momento e vai te servir de respaldo para a tua vida e para aquela, aquela solução de algum problema. Algum conforto há de trazer. Então, a Voz, Confio, é, o, a Voz Confio é um livro que a própria Rosa Cruz tem e é um livro de pensamentos, é um livro de mensagens, de mensagens importantes no sentido da, da, da pessoa superar as próprias, as próprias dificuldades e problemas existenciais. Então, o A Voz Confio, a Bíblia como um livro sagrado, o Alcorão, livros né, que, que realmente têm tem conteúdo e que trazem uma sabedoria, e que serão, às vezes, dentro daquela, daquele momento focado num problema você traz então uma reflexão profunda e às vezes até o caminho a seguir outra é que Jung falava muito nessa questão da sincronicidade onde é chamado princípio acausal você não vê uma causa direta mas por trás do véu das aparências no invisível no inconsciente estão se processando e funcionando leis e princípios inerentes ao cosmos que vão te dar soluções então, às vezes, através dessa sincronicidade com as leis superiores, através de uma boa oração, de uma mentalização, uma reflexão, você pode ter a luz para, inclusive, se desviar de dificuldades e problemas. Às vezes, você está com o objetivo de fazer algo e aquilo muda diametralmente, diametralmente, você nem entende, às vezes, por quê. Às vezes, você está sendo guiado por essa luz interior pode evitar um acidente, uma catástrofe, um problema. Então a gente tem que confiar nesse poder divino do subconsciente, sincronizando sempre com o bem, com as leis melhores, porque isso nos dá uma diretriz, nos dá uma diretriz e um alinhamento adequado para aquilo que nós devemos ter ou procurar ter, né, no sentido da autorrealização. A intuição também ela pode se manifestar né, de diversas formas. Cada pessoa ela reage de uma maneira diferente com relação ao processo intuitivo da mente. E depende da sensibilidade de cada um. Para muitos, é, ouvem vozes. Outros têm visões, imagens. E alguns têm sensações corporais que fazem, que chamam a atenção para aquele princípio que está atuando através do processo intuitivo. É uma espécie de um dinamismo interno que faz com que cada um de nós tenha um procedimento com relação à intuição. Então repetimos, vozes, imagens, sensações corporais podem trazer respostas às nossas inquirições intuitivas. É. E a intuição, ela sempre ela funcionará melhor quando estivermos livres de tensões e ansiedades. A ansiedade é um grande obstáculo entre o homem e a felicidade. Felizes daqueles que conseguem dominar essa, essa ansiedade, porque ela tolhe e ela perturba todo um processo. Ela muitas vezes gera impulsividades e coisas negativas, a ansiedade nunca é favorável, porque ela, ela já está demonstrando que há uma preocupação intensa, exacerbada com relação a um propósito. Então nós temos que é, relaxarmos, esse será o tema futuro de uma próxima palestra, o relaxamento e as ondas cerebrais. Porque a gente percebe que as pessoas tranquilas, calmas, elas resolvem os problemas com muito mais eficiência tanto no campo racional quanto intuitivo. E a intuição, ela necessita desse relaxamento, dessa tranquilidade, para ela, como se diz assim, aflorar do subconsciente para o consciente, da mente interna para a mente externa. Então nós precisamos estar atentos e fazermos esses procedimentos todos os dias, um bom relaxamento, uma boa meditação, e quando tivermos assim, algum, algum desafio, realmente procedermos desta forma, interiorizando a nossa mente, tranquilizando-a, pacificando-a. Né? E nós temos uma, uma outra afirmação aqui, para evitar um problema, a fim de que a mente interna o resolva, nós devemos usar a concentração primordialmente. Então, a priori, devemos nos concentrar sobre um problema. Depois, nós devemos fazer o relaxamento. Na sequência, nós, então, vamos, podemos fazer uma pergunta dentro daquele assunto que nos preocupa, que, nos, que, que, é, que é, no momento, o nosso questionamento do que fazer. Então, eu posso perguntar para mim mesmo, como eu devo proceder nesse momento? O que, que eu devo fazer para encontrar uma solução? Portanto, eu raciocinei, me concentrei, relaxei e botei, esse, botei o foco do meu assunto submetido à minha mente interior. E o meu subconsciente, após alguns segundos, alguns minutos, poderá me trazer uma, um brilhante, uma brilhante resposta. Uma resposta intuitiva que vai aflorar e me dar um encaminhamento ou uma solução para um problema que muitas vezes é um desafio. Às vezes nós devemos, podemos até irmos dormir com essa situação. Né? Raciocinamos muito e não chegamos a nenhuma conclusão. Mas pela manhã, quando levantamos, pode vir a resposta. E aí vem aquela resposta, nossa, por que que eu não pensei nisso? É a mesma coisa que aquele indivíduo que muitas vezes ele tem um palpite sobre algo que ele não deve fazer. Mas ele vai, esquece, como se diria assim, abafa a voz da consciência e faz aquilo que ele acha impulsivamente. E como se diria na velha, na velha gíria, né? quebra a cara. Então é importante você estar atento a esses momentos fulgurantes que a tua intuição vai trazer para você uma resposta. É uma resposta divina. Quem nós todos que acreditamos não é, numa causa teleológica ou mental divina por trás de todas as manifestações, sabemos então que esta mente é poderosa e ela utiliza esses canais que Deus colocou à nossa disposição, não é? que é, são as vias racionais e as vi, analíticas e as vias é, intuitivas, dedutivas. Então, esses dois processos, o analítico, o racional e o intuitivo, são complementares, como nós já falamos. A intuição, ela também pode nos ajudar em muitas situações, em muitos casos, como resolver um problema, por exemplo, dentro da questão de, digamos assim, que eu vou fazer um negócio, não é mesmo? Eu quero abrir um negócio. Então eu posso submeter a minha intuição às variantes e às várias possibilidades, dar um tempo para que isso amadureça e ter uma resposta. Também eu posso, muitas vezes, evitar erros quando eu ouço a minha intuição seguindo um palpite interior. Posso captar ideias através do processo intuitivo para fazer coisas melhores, como comportamento, como eu devo proceder na vida, enfim, há muitas formas de você abrir esse canal divino da tua consciência, para ter decisões acertadas, e tomar decisões é sempre delicado, a gente nunca deve agir impulsivamente, submeta o teu eu interior, a tua consciência divina, ou subconsciente, ou inconsciente, como queira chamar, você vai através dessa dessa forma de auscultar o teu eu interior receber respostas corretas perfeitas para aquele procedimento que você precisa ter né? também serve para melhorar a saúde por exemplo se eu preciso ir a um médico que médico que eu devo ir é, é procurar é, pela intuição uma, alguém que até me dê alguma indicação a gente tem mil e uma oportunidades às vezes de abrindo a intuição e não agindo precipitadamente, encontrar sempre o melhor profissional, a melhor solução, né? E então é muito importante isso de você através, às vezes uma que dieta que eu devo fazer, né? Que remédio que eu devo tomar, que problema estou enfrentando de saúde, às vezes a tua consciência interna vai te dizer, ela vai te apontar os caminhos que você deverá seguir para você chegar a alcançar os objetivos de uma maneira mais satisfatória. Né? E também, às vezes a gente força a intuição, não deve, a intuição nunca deve ser forçada. Por isso que é preciso raciocinar sobre o problema, concentrar-se sobre o mesmo, depois fazer um relaxamento profundo e submeter a esse eu interior a pergunta: o que, que eu, como que eu devo proceder? O que eu devo fazer frente a essa dificuldade, a este problema? E a resposta, então, se ela não ela não vier logo ou no dia seguinte ou algum tempo, esqueça o assunto. Volte a ele oportunamente, porque existem às vezes situações em que a própria intuição não vai te dar uma resposta se você forçar ou se você não merecê-la. E às vezes é para o teu próprio bem. Nós nunca sabemos, né? dentro da confiança que temos nos propósitos divinos, entregamos a Deus, às vezes, a nossa, a nossa consciência, a nossa solução. E lá adiante, um dia, quando desistimos de alguma situação, dizemos, nossa, desistimos em bom tempo. Quer dizer, não levamos a termo algo que poderia ser, mais adiante, frustrante. Então, o dedo de Deus está funcionando. Nos planos de Deus estão coisas que estão além, muitas vezes, da nossa capacidade imediata de percepção. Mas, passado algum tempo, isso poderá ser revelar e trazer nos assim, uma, uma consequência, uma resposta do que devíamos ou não devíamos ter feito. É preciso dar, diz o velho ditado, tempo ao tempo e tudo se resolve. O estudo também deve relevar as seguintes qualidades na questão da intuição tem que ter paciência as coisas não ocorrem abruptamente não é temos um tempo para para ser gestados para nascermos para crescermos e passarmos uma vida toda então tudo tem dentro de um ciclo em que as coisas não podem ser é, ocorrer às vezes abruptamente no momento em que eu desejo forçando uma situação não tem um tempo de maturação, como dizer assim, você planta uma semente, né? planta, mas ela vai levar um tempo para germinar, crescer e dar frutos, assim é a intuição, assim é tudo na vida, tem o tempo de plantar e o tempo de colher, constância, né? então aquilo que nós já falamos, treinamento, a observação de que essa intuição está à nossa disposição, é um canal rico e valioso da nossa mente, então constância Treinamento, aplicação. Confiança, total, confiança total de que isso que nós estamos expondo e que vocês estão sentindo é verdadeiro. Né? Nós temos essa. Todos nós provavelmente já passamos por alguma situação em que seguimos a nossa razão ou seguimos um palpite e aí é que nós temos que ver porque se a razão e o palpite a razão e a intuição estiverem devidamente casadinhas bem complementadas se nós vamos chegar à solução perfeita esses dois processos eles é, não, têm, não conflitam quando nós temos assim, a luz interior funcionando adequadamente quando há algo da, digamos assim estamos agindo sob uma inspiração cósmica então não haverá falha e prudência, prudência sempre no sentido de nós não expormos ao nosso próprio subconsciente a é coisas ruins, né? mas pensarmos que a intuição seja um bem para todos. Eu, se eu tiver uma boa intuição, essa intuição pode me ajudar a abrir um grande negócio, uma grande solução, que vai ser boa não só para mim, porque eu vou gerar uma empresa com empregos, com uma série de coisas, que vai ser bom para a humanidade. Então, sempre pensar num propósito, que a intuição, ela não serve só para nós, ela serve como um canal divino, que pode ser amplamente utilizado a nível de realização coletiva, inclusive, individual e coletiva, familiar, né? Dentro de uma integração Às vezes eu posso perguntar, pensar Que palpite, que ideia Que eu devo dar para o meu filho, para minha filha E para minha família De onde eu devo tirar isso o meu, Nos planos de Deus eu posso ser Contemplado através dessa intuição E ela aflorando Me trazer respostas, conselhos Ideias para mim passar Para a frente Enfim, nós estamos chegando ao final né? Mas nós sabemos que quando nós Acionamos essa, esse canal intuitivo da mente Muitas possibilidades nós podemos ter Perante a vida, perante o cósmico E é interessante, existe algo que eu, eu pesquisando Vi, é que em, sim, é possível que em algumas pessoas é, O processo intuitivo funcione ao contrário Todos nós sabemos que a maioria da humanidade é destra né? Somos de mão direita Mas existe o canhoto né? Então... Ou é provável, é possível em, em certas pessoas que isso ocorra né? quando a intuição venha aquilo que dizer sim possa dizer não mas isso é uma coisa muito excepcional e que normalmente pode ocorrer mas não é assim é, de, de, de largamente ou com muitas pessoas São, cada um tem que testar e ver o que funciona para si e qual é é, no momento em que a, a, a intuição, essa, essa voz axiomática interior, está se revelando, se ela está sendo, assim, peremptória no caminho a ser seguido e bem clarividente. Então, todos nós temos essa condição de saber separarmos o joio do trigo, e sabermos selecionar o bem do mal, e sabermos se uma intuição ela é, ela está funcionando dentro daquilo que, nós, que é o nosso propósito, né? em um sentido positivo ou se nós somos aquelas pessoas que, ao termos uma afirmação, essa afirmação pode representar uma negação. Mas como nós falamos, isso é muito excepcional, é muito é uma exceção e aí cada um teria que tem, deve procurar é, sentir interiormente essa questão. Nós sabemos que quando muitas vezes é, vamos sair de casa, né, ou vamos fazer uma viagem qual o melhor horário, qual a melhor condição, hoje se consulta tudo, todos os aspectos, inclusive de uma técnica né, meteorológica sobre o tempo, etc. Mas nós podemos averiguar interiormente se aquilo tudo que está ocorrendo, se aquele momento para a nossa viagem, se devemos viajar, tudo aquilo é brota do eu interior. Muitas pessoas às vezes se desviam de grandes dificuldades e problemas seguindo essa intuição. Então, a intuição é a voz divina falando, é a voz da alma falando através do nosso, do nosso consciente, da nossa mente racional. Na próxima semana, como falamos, abordaremos a questão do relaxamento e ondas cerebrais. Acho que achamos, consideramos que também é um assunto bastante interessante, dentro dessa perspectiva do uso da mente, controlado, do nosso poder mental, um poder ilimitado. Finalmente, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram até esse momento, a Vega produ produtora, né, através do César Felizbino, que nos franqueia aqui o espaço, e agradeço muito, né, acima de tudo também, ao próprio Criador. Muito obrigado.